Mais. Esse bacião tá pegando bastante folha. Do que, Cícero? De almeirão, né? Almeirão. Almeirão. Almeirão roxo? Almeirão roxo. É. Ô, bem, dá uma olhadinha aqui, ó. Aí eu tô numa fé que essa abobrinha vai tá dar tãozinha, a, da Tá bem. vendo aqui, ó? Eu tem uma abobrazinha hum, aqui, ó. Já tem uma abobrinha. Ó. Isso aqui é a bom pra abobrinha. comer, ó. Aqui, a abobrazinha tá aqui, Não, ó. Vem tá que lindinha, né? Ó. E aqui a gente come com ovo, cambuquira. Olha ah lá, tem mais abobrinha vindo ali, Cícero. Tá, tem bastante já nascendo. Assim. Aí ó, ali, ali ó. É, é gostoso pra caramba. É. Agora, é, é, aqui a primeira abobrinha que deu foi essa aqui, isso aqui ó. Aqui ó. Ah, peca. Foi essa. Ela morreu. Mas só que a flor dela estava para riba o dia que deu aquela chuva, aí então deposita a água ela morreu. Morreu. agora, agora aqui tá...